Que bela herança, Deus me reserva, com Jesus Cristo, o meu Redentor. Para alcançá-la, Deus me reserva e me protege. Bebe no céu Os santos remidos Receberão O reino e o poder fiéis No mundo escolhido Bom como o sol Resplandecer Sobre esta terra A Deus é grata Breve no céu Os santos remidos Receberão O reino por bem Brevos fiel. Thank you O seu povo o céu subirá breve no céu os santos revidos receberão o reino e o poder breve as fiéis mundo escolhido So...